Eu tô aqui jogando DR como quem não quer nada E olha só a pérola que me aparece Bom, eu tô aqui em Tula, né? Com a minha continha equipada aqui com a armadura de tanque e tudo Reparem bem no nosso amigo Reparem bem no nosso amigo Eric3 Reparem bem no nosso amigo Eric Reparem bem no nosso amigo Eric3012 E olha só, mano Só tá nós dois em Tula E o moleque, manda essa Alguém aí em Tula pode dar um mil de bateria de carro que funciona, por favor? <risos> Meu Deus, eu não me aguento. O cara mendigando no jogo. Meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho alguma bateria aqui para dar para esse mendigo. Por que, que ele não pede especificamente? Porra, falei, ô oh, mano, você pode me ajudar? Não, mano. Só tem nós dois em Tula e o cara. Me mendiga, desse jeito Eu nem sei onde é que fica a bateria, mano Eu nem, eu nem acho que tem uma bateria aqui Ó, oh, tem uma bateria boa Ah, mano O cara é mendigo, velho Bora dar umas paradas legais pra ele aqui Vim um caseiro Bora jogar no chão aqui, bora jogar umas aqui No chão, bora jogar umas carnes de cozido Tá, Joga essas carnes de cozido aí Pra ele ser feliz, né, velho Bora jogar umas ferramentas de aço Eu nem sei se ferramenta de aço passa, véio. Agulha, faca, serrinha, eu acho que não passa. Bora jogar aqui essa carcaça de urso. Ó, a gente tem aqui também essa barraca desmontada. Bora jogar no chão uma. E bora enviar pro moleque. Cadê ele? Ah, não, o cara saiu de perto. Ah, Eric, aí você me fode, Eric. Meu Deus, aí o cara foi lá... Aí não dá. V Vamos tentar fazer uma parada aqui, ó. Ih, parece que ele tá voltando. Chama dele, cara. Fala aqui. Ih, um moleque já chegou. <risos> Meu Deus. <risos> Ajudamos o mendigo. Pronto. Eu tava aqui gravando um vídeo, aí o moleque me manda essa. Bom, esse aqui foi o nosso vídeo de agora E eu tô produzindo outro vídeo de DR E depois nós estamos juntos aí Valeu Ajudando o mendigo do DR